Direita e esquerda. Nossa, ai, ai, senhora! <risos> ele corre! Nossa, ele corre! <risos> Nossa, ele abre a porta! Nibeb, você lembra onde que é que a gente estava indo? Qual foram os, os últimos itens que a gente pegou? Motor de bitorneira Ó, temos o gravador. A gente não conseguiu pegar a fita, né? Temos o um cartão hum, A fita Peraí, pra cá Tá rolando altos Sintomas de estar morto Sim. Ó Beleza O silêncio total aqui tá meio estranho O Caverninha simplesmente não lembra O que que tava rolando Na edição passada benta Da live não tô lembrado, não. Pensava o gravador aqui? Ah, tem que achar aqui. a vacina pra, pra ela. Tem que achar a vacina, mas a gente tinha que usar isso aqui. Antes de usar isso aqui, tem que usar o cartão em algum outro lugar. Deixa para lá... Open Sesame. Ó. Não, <risos> o cara tentou ali, não deu certo, não. Beleza. Ó, passou com a salgada. Grande salve aí, passoqueiro. <risos> Tamo na área, tio. Tá na área aí, mano. Beleza. Ó, oh, tem essa maletona aqui. Isso aqui vai ser com a Jill. Vai ser com a Jill. Tem muito item no, no inventário dele. Mini baby. A gente esqueceu de deixar os itens no baú. Tranquilo, tem outra planta aqui que já podemos combinar. Tem quatro plantas. Rapaziada, a gente pode matar no, no peito aqui. Altos zumbis. Daquele jeito. Ha! A gente saiu dessa porta aqui. E iniciamos a gameplay Ali não corta, só com um cortadinho Aham uhum. Só sobrou essa daqui É uhum. aquecimento cavernal Isso aqui tem que ter uma saída a mais, ó Essa porta aqui vai ser com a Jill ela tem, ela tem Rapaziada, você então gente tá com sono, hein? Dormiu no local Preguiça. Nossa, rolou uma treta muito forte aqui uh. Beleza Ó, será que tem como... Pular ali. Tem itens ali fora, mini baby. Tem essa portinha aqui. Aqui é o reconhecimento de voz, mas parece que tinha outra porta. Ó, tem o um corredor gigante pra cá. Já sabemos mais ou menos onde devemos voltar. E, rapaz, tá ouvindo? Ah, oh. é o ali. Tem dois, né? Era aqui é o cartão. Um? Aqui é o cartão. Ó, direto ao ponto. Bica. Jogo. Tem que aqui. Ó, já abriu? Que? Parece que tá fechado. Tava vendo mini baby? Tá errado, cara. É, aí, porque... a do lateral ali. A gente pegou alguma coisa aqui a vez passada, mini baby. Eu nem lembro de ter entrado aí. Bagulho um cheio de raio-x. Deve ter outra sala. Minibaby, a gente pegou o código do cofre. Tem que achar o cofre. Lembra disso? Ah, onde tá o código? O código nós anotamos em algum lugar, tio. Aonde? Ah, Nossa, nós anotou mini o código cara. É era trem só dois números. Acho que era 3 e 9. <risos> Eu subi papel. Minibaby, mini <risos> cadê o papel? <risos> Acho que tá ali embaixo no chão, ali. o Caverninha tá vendo ali, ó Se você conseguir sair Eu e, e dar a volta na mesa cavernal, tá bem no chão ali Showbird. Mas a, antes, é, pode ir, pode ir O Caverninha vai tentar achar o... o Cofferson Deve ter um cofre por aqui <risos> Kingsberry, como que tá a musiquinha aí? Que musiquinha, tio? Eu não entendi o que ele falou <risos> Eu vou dar uma olhada no, no, no face ali, o Manura Eles dão uma olhada lá, você conta pra nós o que que deu Vai lá e vê! Ó, o Minibaby já tá com o código aqui sí. Tá cheirando errado ó. Tá cheirador com pegar uns mais mapas Rapaziada, tem que ir devagar Porque entrou altos Sapos, aborígenes aqui Os caras são simplesmente fortes Na ação Ó Olha aqui o tamanho Nossa. do Loki, ó O caverninho abriu o, o couve-flor dele Mas tem mais Pelo jeito vai ter mais Tá Mas Já foi aí, já já foi em tudo, Mini Baby. Tem que achar o cofre. Lá tinha um cofre que não abria. Beleza. Ó, ó, ó. Angelita Dias. E aí, tio? Grande salve para Angelita. Ó. Oh. Eles vão dar uma olhada no mapa. Provavelmente vai estar bloqueado aqui. Vamos dar a volta. Descer. Rapaziada, aqui moração. Agora temos o código do cofre. Será que tem como gatinha por aqui? Okay. Tio? Por aqui não. Rapaziada, é essa daqui. Tem que estar tá aqui dentro. Achou! Altos sintomas. Mas aqui tem aquela porta dupla onde tinha vários locks. Olha o cofre oh, aqui. Ah. Ó, espera aí, mini baby. Não tava mostrando o cofre. Não, não, não, não. Como que é o negócio aqui? Nove. Nove direita, três esquerda. 9 direita 3 esquerda Ah, ah mini baby uh, marcou uh, certo. Uh, peraí, uh, peraí, tem munição. Ah, uh, achei que. Ah, jogo. Eu achei que até o. Eu achei um que era trem. um item especial. É. Ah, mas tem negócio do cartão aqui já do lado, ó. Jogo! <risos> Rapaziada, duas coisas em uma só, hein? Pra isso um o Camarone contratou o mini baby. <risos> Profissional do gameplay. Rapaziada. Será que vai rolar umas. Nossa senhora! No, não vai não! Rapaziada, tá, nossa, o tamanho da balada! O cara tá agressivo! Rapaziada, o cara tá explodindo o bicho ali, ó! Nossa senhora, mini baby! Tem dois! Nossa, tá de peito erguido! Modelo Triceratops! Rapaziada, vocês estão vendo isso? Happy Family! Mil fórmula! Rapaziada! Nossa! Não, você vamos... ah, é tá. Peraí, o cabernet tá é umas tá granadas. Vamos ver se o cabernet tá munido. Beleza, tem uns cegadins, tem umas granadas. Eu vou tacar granada em mini baby. É oh, Ó, tem cinco. Pô de peito, tio. Quem que é o um macho agora? Pera aí, essa aqui, vamos franjar ela primeiro? É três. Pera aí, tio. Depende da arma, mini baby. Ó. Oh. Depende, né? Nossa, caiu ah, dois, ah, dois, hein? dois. Espalhou a peruca dela. Ela ah, vai levantar, vai levantar. Tá com sintoma de estar tá fingindo, hein? Ó. Oh. Eu disse. <risos> Eles vão dar uma olhada aqui, especialmente. Mais munição. O jogo tá dando altas munições. Vamos simplesmente checar aqui para ficar visível. Nossa, jogou. Ai, que susto. Que... Nossa. Que susto. Pega a que dele. Né? Nossa. <risos> Rapaziada, mini baby. Dar isso, cuidado, hein. Beleza. Eu acho que o Loki não levanta mais. Tranquilo, tem altos cilindros de oxigênio aqui. Deve ter mais de outras coisas ali, mini baby. Direita e esquerda senhora, ele corre Nossa, ele corre Nossa, ele abre a porta Minibaby, peraí, qual que é o nome da granada mesmo? Uh, entra, entra, vamos ver se é o cara mesmo Peraí, é o ceguinho, não é esse não? Ah, é essa daqui mesmo Vem aí, você é o cara Você tem cinco granadas Nossa, Minibaby, você viu o tamanho do tríceps dele? O biceps Rapaziada, eu vou abrir a porta aqui Eu vou tacar a granada ali dentro Com licença Ó, oh, ó oh. Peraí, será que tá aqui? Nossa, ah, você ah, sai jogo. Você sai, tia. Nossa ah, nossa. Ah. nossa, bateu. Nossa, bateu. Loki bate, tio. Ele pega. Vai explodir um Loki. <risos> Mini baby. Rapaziada, eu você falar, viu como o cara tá com a granada, tio? Ele joga assim. Carregador estendido. O que você pegou na. É um no awesome carregador. Nossa, valeu aí, rapaziada. O Cabernet é simplesmente moscou na arte de não combinar. É. Pente alongado. Rapaziada, agora nós estamos munidos O que, que acontece, equipão, equipão, valeu aí rapaziada O caverninha tá tão cobrioco gelado com esses caras aqui Nossa, tá, tá rolando outro monstria. me, baby Oi, Como... Deixa eu ver ele Explodiu um lock, ó Ah, você não explodiu a cabeça é, Não estragou foi... o velório, esse aqui ah. não estragou o velório ele Tem mais outro lock aqui, hein? ó Tá escutando, e, rapaz Ó, ó, bem na franjinha, dele, ó Ó, voltou ah, ah. Nossa, ah, ele pula isso. Nossa, ele pulou o <risos> muro e aí? Ah, tio, vai vir. Peraí, pegou, hein? Pegou, ele abriu a porta. Eu vi. Bem no aniversário dele. Não pegou, não. Ah, gastou a Ah, Ah, peraí, jogo. <risos> jogo mentiroso. Rapaziada, é, a granada foi pra trás, velho, de pra frente. Vai estar na Acho que ele tá na esquerda ainda. Ah, ah tá ó, ó, pra ó, pra frente, tio. Não, ele vai. Ó, a granada. Ah, a granada ele... volta, tio. Que jogo mentiroso. A granada volta, tio. Nossa senhora, ó, quantas granadas a gente perdeu Olha o que acontece, é programação Onde tem as camas, os Loki colocou uns box colliders Simplesmente impediram a granada de ir Mas isso é, é, é madurismo em jogo, a granada... Nada Nada Depois de perder altas granadas Vamos dar uma olhada nessa sala aqui, com certeza haverá itens bonitos Rapaziada, finalmente hein, pegamos a fita Beleza, combinaremos essa fita aqui Minibaby, podemos entrar na sala agora. Só que não será tão fácil assim. Caverninha gastou nossa, toda a sua granada, tio. Acabou. Uma à toa. Duas? Não, acabou tudo, tio. Tinha assim, cinco granadas. Caverninha matou essa tais, ele levou um pau ainda. Oh, meu Deus, jogo pilantra, tio. Tranquilo. Depois, depois da missão falida, vamos abrir essa Pera Peraí. Ó, oh. oh, você viu um trem passando ali ou eu tô doido? <risos> Passou um trem derrapado. Ah! Franja. Caraca, velho. Nossa, tio, vem, vem, vem. Vem que eu tô com medo. Nossa, entra aqui dentro. Ó. Essa três, pai, nossa, e volta. Calma. Apaziada. Vamos, vamos manter a calma. Minibaby, pelo amor de Deus, conecta com nós mais... Fica de olho. Ah, mas eu te falei que tinha um trem. Minibaby, ela sente, tio. Ó, ó. Ela tem um radar. Antes de descer ali, parece que rola altas paradinhas lá embaixo. Só que por enquanto, Minibaby, temos que descer. É por aqui mesmo, o cabinei tá lembra. Tá rolando um, um cadáveres no chão Ó, tem um segui Número 4, tacou o ceguinho neles Ele salvou o game Salvou o game com menos 5 granadas, é, tô feliz, não tô Mas é passamos Provavelmente vai ser importante essas granadas, hein, mini Baby, Especialmente pra Jill, hein, talvez ficava pra Jill Véi, velho, tá enchendo de Não, lotes, tá, tá com sintomas, tá com sintomas ah! ah! <risos> Volta, quer ver monstro aqui? Jogo no mente, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Beleza, é um por um. Vai, entra na fila aí. Só a franja. Nossa, tio! <risos> Nossa, Henrico! É uh, meu Deus, fecha a mira aí, tio! Olha, a mira não fecha, não, hein? Não. Vamos fiscalizar as franjas. Faca na caveira. Aí ela fecha, tio. A mira demora um tempo, mas ela fecha. Ó, ó, uh, Por que, ah. que a mira não tá fechando, tio? Fechou agora. Tio espalha, mini-baby. Rapaz, será que tem alguém fingindo aqui? Certo. Ó, fingindo. Tudo a third, tudo Vamos verificar tudo, mano. Olha lá, olha que eu disse, ó. Ó. Oh! Beleza. Uh, rapaziada. É, é bom manter a calma nessas horas, hein. O que que acontece? Plantona. Bonita. Beleza, pegamos a planta. Isso aqui vai ficar pra Jill. Já estamos ligados que tem altos armários para Jill. Voltando aqui nessa parte, vamos devagar. Nossa, mini baby. O negócio tá meio estranho pra esse lado. Oh. Troca, sete. Ó. Aqui mini baby, eu não sei como a gente passou aqui e não viu isso aqui. Uh, mantendo a calma. Rapaziada, é agora, hein? I'm the best you'll ever meet, Beleza, a porta abriu. Rapaziada, local novo, plantas. Beleza, coisas boas. Legal. Ó. Oh. Cartinha de amor. Atenciosamente, Greg Tester. senador dos Estados Unidos, oh, BB. Ó, cara chique. Escrito tá bom. Ó. Nate, vou apresentar o projeto de lei da sua droga nova em meado de agosto. Traz o dinheiro. Reservamos uma suíte pra farrinha de sempre. Você curte morenas, né? Hum, Rapaz, eu já ouviu, tá rolando uma né? baladinha aqui. <risos> tá rolando não as não baladas, sei hein? Não tem nada, não. <risos> vamos ficar calmo. Yeah. Beleza. Bart. Tyrell. Bart's dead. Ele foi roubado. Sintomas, hein? Sintomas, a gente tá dormindo forte. Ó, oh, e a vacina. We'll be a computer, right? Beleza. tem que ser um computador, certo? Beleza. tem que ser um computador. O que é que acontece? Tem que ter um computador. O computador é esse aqui, ó. Uh, umbrellas. This Será que o Vox vai your pegar your vacina, tio? Nathaniel Bard. Sétembro 29, 11 p.m. I estou acutely aware de que time's running out and I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. Oh, employer, T -Virus. the T-Virus. T-Virus. umbrella corporation engineered this virus and they ordered my team to develop a vaccine which we did. Now, I keep ...samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. Wait, office, But those sons of bitches at the board... They want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... Rapaziada, o cara simplesmente guardou umas vacinas aí, hein? Oh, Ó o tríceps do... do, do <risos> ah, é macho. Olha oh, o barco dele. Que homem. <risos> Nossa senhora. <risos> o rapaziada, o macho é bravo, hein? Além de macho, ele é arisco. Não gostei. Beleza. Ó. Acho que nessa sala aqui não tem mais nada, tirando isso aqui, né? Uh, é bom sempre dar uma segunda olhada. Beleza, rapazes, estamos com altas munições. É eles têm tem que estar aqui. Ó, oh, a vacina aqui, tio. Ó aí, mini baby. Uh! A amostra. Será que é metade? A amostra da vacina. É. Ah, mas se resolver o problema, tá oh, bom. Ó, entrega a vacina, tio. Rápido. Ah, vai vir um monte de bicho. Os bichos não curtem que saia com a vacina daqui, não. Beleza. Deixa eles virem. Ó, oh, número 4 tá isso aqui e número 3. A camininha vai Me? ter que... Eu consegui. Bom, eu estou indo ao seu caminho. Be cuidado. Be cuidado. Você viu essa cidade? Mas você sabia? Eu sabia que ia rolar mais amor, tio. Pegou a vacina, tio Eu sabia! Ah, tu vai cair, tio, vai cair tio, Toma na franja tio, Toma na franja Nossa, que franja dura, hein Ele tá, tá aqui, tá <risos> vivo Nossa, tio Nossa <risos> <risos> <risos> ah, tio. Rapaz, eu ele Agora você vai ver quem é com o cara, tio Segue esse lock aí Nossa senhora, tio, acabou com dois pentes no lock. Ele não morreu <risos> Mas imagina o negócio hard, olha o tamanho do trânsito dele. Isso é louco, mini baby. Beleza, a Jill simplesmente estava aqui, não era não, mini baby. A gente veio por aqui? A gente veio por aqui, Jill? Aqui mesmo. Ó, oh, sentidos cavernas. cavernos. tá dizendo? por aqui. Voltamos a essa sala. Vai rolar mais amor aqui, mini baby. Nossa! <risos> cuidado, mini baby, cuidado. Você tá me assustando. O chão, o chão tá escorregadio. Hum. <risos> <risos> É bom ficar esperto. O cavalinho sempre acha que é uma plantinha. Vai seco, tio. Mostra mambaia os caras colocam ali pra enganar nós. Rapaziada, fica, fica dentro desse quartinho. Ó, aqui, aqui, aqui vai rolar. Eu vou dar um seguinho neles. Aqui vai rolar, tio. Não! Vai rolar. Não. Rola, não rola não. Beleza. Ah, tá muito zoeiro isso aí. Tá na zoeira forte. Aí a mulher Rapaz, desaparece. Ó. Mini Baby, usa. usa. Bota o esquerdo aqui. Você aperta na, na. Deixa a Mini Baby lá, lá, lá, lá, lá, usar ela. Será que eu sirvo? pelo menos usar. Usar. Rapaziada, aí. Ah! <risos> Já joguei o game todo, esperei. Onde é que ele aplicou? O braço. Rapaziada, eu ouvi dizer que a vacina, pra ser eficaz, tem que aplicar na panthia. Ó <risos> oh, as vinhas, as vinhas. Rapaziada, tá ficando com sintomas, hein. Come on. This shit better work. Será que ela fica com poderes, pelo menos? Porque ela foi atingida por um monstro superior. Olha, eu vou tomar um cafezinho bento aqui Uh <fim> um cara Nossa senhora, o cara já entrou aí, eu falei, não posso nem tomar café Entregada. bento? O que aconteceu? Atenção todos os cidadãos A contagia que se por toda a cidade foi 1 Raccoon City will destruída em in a missile strike. Primeiro o de outubro vai ser destruída? vai ser destruída? não é um mas que ainda pessoas na cidade. Você Uncle Sam dá a shit? Fuck. Aqui eles come. Você Eu tenho isso. Rapaziada. Agora, agora é o bagulho vai ficar louco. Proteja a Parece que há muitos Eu vou tentar as I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Peraí, peraí, já fechando. Os lock vai entrar, tio. Já, já, já fura ele. Pega as munições. que parada é essa? Detonador? Now the fun shit begins. Tem, tem uma parada aqui? Beleza, tem um negócio pra dar choque. Flipa os lock. Ó. Oh. Franjou, franjou. Tem que pegar mais alguma coisa aqui, pelo jeito. Ai meu Deus, hein. Pera aqui não vai. Tá bom, vamos com treinar a franja. Treinar só a franjinha. Cuidado, até um do, do, da direita aqui. aqui. É, ele vem devagarzinho, mas vem. Ai. Oh, tem uma parada ali, hein. Tá tá mostra aí locos. todos os locks pra cá. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, tá dançando rock and roll ali? Oi, tem. Ah, não é a plantinha <risos> Cuidado, bebê, cuidado. Plantinha. Eles têm que fazer alguma coisa aqui, pelo jeito. Altas munição, tio. Altas! Peraí, tio! Franja! Ih, rapaz! Vamos franjar isso aqui, tio. franja tudo! E aí, pra Ai, onde, tá onde que a gente vai tio? Vai continuar entrando aqui, ó. Oh, tá muito tranquilo. Vai Você um tem trem trem como sair? Tem. A really? tá com a franja penteada. Ó. Really? Oh. Coitado, nem deixa eu ver. Franjamos, já, logo. Oh. Tem mais logo aqui, ó, ó. Olha, tá pegando os tiros, oh, não, tio. Ó, acabou a luz, O disjuntor juntor. Pode deixar o disjuntor aí hein? Tem que matar os Loki ainda, depois, ó, o juntor. Rapaz, eu... ah! Nossa! É sabia. Ah! Feita o zóio, feita o ah! zóio. Só o zóio. Ó, ó, ó. É um peito certinho, tio. Tem que mirar na franja dele, senão ele não cai. Certeza que ele tá morto. Ah, tá agora. Ele o juntor deve estar aqui. Olha aqui! Tem que estar aqui, mini baby. Olha direito. Pô, meu. <risos> pochetão, pochetão. Beleza, nossa senhora, mas são é um Nossa. Ramo. O juntor aqui, nossa, Ai. tem gente chovendo. Ai, tá com a gente pegar, chovendo. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Hum. Olha, Tem que proteger a Ju, cara. Peraí, peraí, peraí, dá o um ceguinho aqui. Cega todo mundo. Aí, pronto. Não sei no amor agora. Beleza, agora flipa o zóio deles. Beleza, tá de boa. Beleza, dois isso aí, dois isso aí. E aí? Pentei o cabelo do Loki, pentei. Tchurna! Olha Ai. ali! Nossa, cara é chicotinho de Deus! O cara tá caindo Nossa lá de cima! Nossa senhora! Que Olha. Olha, tá rolando um zumbi diferente, hein? Quase lá ainda, não acabou o negócio? Ó, saltos loucos! Rapaziada, é, tem 200 tiros ainda, dá, dá pra desenhar os caras. Desenha a franja deles. Olha o bichinho feio! Beleza! Tem um aqui, ó! Tem um aqui! Vamos fazer tiro, ó. Eu tenho que errar o tiro, tio, ó. Você quer que é acerta. Direita, o tenho... já pegou o esquema da mira. ação. Tem que meter. Ó, ó, ó. Cadê o disjuntor? Oh, oh. Dá choque já nesses logs. Tem um sprayzão aqui. Pranja ela. Beleza. Nossa senhora! Nossa, o cara já pulou a janela me mordendo. <risos> Beleza. Que Eu Tô calmo, minibem. Olha aqui o um charutão. Ah! Já toma. Nossa. Pega. Ah! Beleza, pegamos ele, pegamos ele. Ué, sumiu o louca dele. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, tá batendo lá no bagulho da Jill. Rapaziada, se pegar de jeito na jaca, tio. Abre a jaca de uma forma ali. Nossa, peraí, aí? Aí não, hein? Ah, vai achar disjuntor como, jogo? Nossa, que mentira, velho Nossa, jogo Peraí, peraí. posiciona o detonador Maybe you can knock the down with that Beleza, posiciona esse negócio aí, tio Resista até a explosão Tranquilo Uma franja pra cada um, tio Franja pra cada Cuidado atrás Tá que ele vem de trás? Ó, frangia pra cá, né? Isso Dá é choque nos locks? Não, tem que ser franchê, Beleza, vamos dar o choque. aí. a mini baby tem razão hoje, ó. Flipa, um choque, a mini baby tem razão. Peraí, cadê o negócio de choque ali? Cuidado Os que as cara... vezes caem dali da lateral. Ai meu Deus do céu. Ai. Peraí, jogo. É bom vocês caírem, hein? Os, <risos> Os caras estão tá no cara rock and roll aí. ali. <risos> É louco, velho. Tem para tu. Ah, é para a coisa a, a entrada, né, tá certo. Ó, oh. not even close. Well, at least it's over. I'm coming back. Tô voltando, hein? Vamos voltar para acabar <risos> a lada. Que... Pois é, chegamos com a vacina, ó. Good. Será que ela curou já rápido assim? You damn right. What do you think you're going to do? o Jackson ali não tá ficando branco? Ele tá ficando branco e tá com sintomas. Infomer, o Jackson está like precisando da vacina. Eu daria uma vacina para ele só para tá tranquilo, metade para cada. Ó.